Olá guerreiros esteno, eu sou o Dark, estou trazendo mais um aviso para vocês do canal. Então pessoal, hoje quero apresentar para vocês aqui a organização GameWarrius Sports. A GameWarus Sports é o um novo parceiro do canal Dart Gamer e é uma parceria que só pode ser possível com a vossa ajuda e o vosso crescimento, o vosso apoio ok a GameWarrius é uma, uma organização portuguesa e também nela se envolve jogadores eles tentam, querem criar e desenvolver dos profissionais de LoL, CSGO, Dota e outros jogos que possam haver competições profissionais. A GameWare, uh, eu contactei a GameWare, fiz a inscrição para a GameWare para poder ter a chance de ser parceiros deles e a minha, a minha inscrição foi aceita e eu fiz uma entrevista na qual fui aceito como parceiro deles e eu pessoal vou-vos convidar a conhecer o Facebook o site da GameWire também se você for um jogador que gosta de LOL uh, Dota e entre outros jogos que, então venha conhecer melhor o site da GameWire ou o Facebook para estarem mais a par tenta se inscrever como um jogador profissional de LOL ou de Dota também eu não sou eu não jogo muito desses jogos ok já joguei um pouco para tempo de experiência mas não foi ser minha uma forma mas eu vos convido mesmo a conhecer aqui a Game wireless esse é um pequeno aviso e é uma, uma forma de vos deixar a par do novo parceiro do canal, ok? Caso tenha gostado do vídeo, dessa introdução nesse caso, deixa o like. Até a próxima pessoal. Olá, Dartdeno, seja bem vindo ao canal Dark Game, eu sou o Dart, trazer mais um vídeo de Warframe, e hoje eu trago o build da Excalibur Umbra e da Exalto Blade. Caso você tenha, caso venha a gostar do vídeo pessoal deixa o seu like, caso seja novo no canal se inscreva, porque um verdadeiro teno, deixa o like no início do vídeo, isso é verdade. E pessoal, hoje eu, eu trago a build, como já disse, a build leva 7 formas, 5 para Exalt Blade e 2 para o Excalibur Umbra, ok? Então vamos conhecer primeiro os modos do Excalibur Umbra e definir já os modos principais, os modos importantes. Então, duas formas como intensidade está aqui. Temos o Steel Shender, o Speed Drift, este modo é um modo essencial para podermos usar coisas Auto Blade caso não tenham o Arcane Strike ou o modo Berserker. este modo fica aqui como um modo Double Ok? Nós também temos o Umbral o Umbra Fiber, Umbra Vitality, vocês podem ver que o, só o Umbra Fiber não está ocupado, não tem. está ocupado, dizendo assim, só está com uns 3 pontos a falta e os outros dois estão com 2 pontos em falta modo principal aqui temos o Quick Think, é um modo muito principal, caso você quer uma build para não morrer e ter a chance de voltar, está sempre ativa, praticamente então Quick Think é um modo essencial, e você quer um, um modo que não na muita energia, o Zarrante Hunter Adrenaline também o um modo principal aqui para o Excalibur umbra. Eu vos aconselho muito este modo e este também. Não se esqueçam de por estes dois modos. Temos o Strain Line por causa da eficiência, como vocês podem ver, temos 130 de eficiência. Este modo vai ajudar muito para não consumir muito como tiverem com o Chromatic Blade. Com o Exalt Blade, ok? Temos o Chromatic Blade que, vai, como vocês sabem, ela é consoante o dano da nossa cor. Então, não se esqueça, a muda, escolhe consoante a cor, escolhe a cor certa para o Excalibur e meta o Chromatic Blade. Uh, Primeiro flow é por causa da energia, vocês já sabem aqui de energia temos aqui não está ocupado por todo, peço desculpa, mas convém ter este modo por causa da energia caso queira mesmo ter uma boa, um bom desempenho com o, o Exalt Blade do Excalibur Umbra. Então vamos conhecer a Exalto Blade pessoal. Deixando claro pessoal, uh, agora os modos da arma branca já não se influenciam muito no na Exalt Blade do Excalibur, Excalibur, ok? Então só para deixar avisado. Então a gente tem como os modos principais já agora: Live Strike e esses 3 modos lindos aqui: 4 modos de o mod Prime Fair Strike, Shocking Towns, vulcões Strike e Energy são, são os modos principais também. Isso aqui e Organ Shite é para nos dar o Dano Crit. Ok? Então vamos cá ver: aqui temos o Sacrifice Deal não está ocupado todo só falta um pontinho um pontinho ok não faz muita diferença às vezes faz sim é agora claro. então temos 80% de dano crítico é muito bom uh, mais 30% de danos ascendentes é uh, prémio de passar Point, mais 150 de dano corpo a corpo eu tive que trocar aqui pessoal pelo pela chance do dano que uh, este, este causa e aqui não causa então infelizmente foi-me permitido trocar mesmo esse dano ok peço desculpa temos organ Shader, que é pelo dano crítico também, ok, vai ajudar muito, programa de Fire strike com 165 de dano de toxina, live strike pessoal, este modo é muito importante porque, por exemplo, o quick twink ajuda você a, a manter-se vivo, mesmo quando tiver com só 2 barras de vida, live strike ajuda a usar a canalização para roubar a vida, para aumentar a sua vida, então, e live strike e o... <risos> acabei de dizer o nome do modo, esqueci, e o Quink Twink é o modo essencial também. Este modo é Exalt Blade e o modo Quink Twink no Inside Bomba são modos essencial. Não pode faltar este modo, ok pessoal? Aquela não pode mesmo. Temos o Shocking então, Towns, 90, mais 90% de eletricidade, Volcano Strike, mais 60% de eletricidade, mais 60% de status, ok? Temos o Fox Energy, mais 40% de uh, canalização, mais 60% de eletricidade, ok? Estes 4 modos pessoal, são modos que vão ajudar muito aqui na nossa build. De Core Reserve, nós temos 405.0 de Core Reserve, mas este dano Neo, dano o dano original, porque o dano original é 4.557, vocês aqui veem 4 400, mas no arsenal na nave vocês vêm um dano muito diferente, ok muito mesmo diferente, acredito que sim. Pessoal, eu vou deixar no final do vídeo, eu vou deixar uma build muito diferente desta aqui, que leva Condition Overload, leva o Fever Strike normal, okay? e leva também o exemplo só para vocês terem uma noção de... Não nem é preciso ter o Prime de Ferro na vossa build, ok? Deixa-me só anjo para energia. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: aqui eu primeiro vou mostrar com o Heavy parado, ok? Depois eu vou mostrar com o Heavy Gunners é, em movimento. Porque eu quero que vocês tenham noção do que eu estou a falar do Big Twink e o facto de termos o Live Strike. Aí vocês assim vão perceber porque o Live Strike e o Big Twink são essencial na build. Ok? Primeiro vamos cá mostrar como jogar nesse parado. Então, eu não estou usando nem canalização nem nada, só para vocês terem noção. Estou usando, como disse pessoal, estou usando o modo de velocidade e o Arcane Strike que vai nos dar 6%, 6 segundos de velocidade a mais também. Vocês podem ver pessoal, este modo de habilidade está excelente. É isso que vocês podiam ver pessoal, é isso que eu queria vos mostrar. Agora vamos passar aos Rav Gunners em movimento. É claro que eu vou diminuir os números de Rav Gunner porque eu não quero que vocês achem que estou a fazer alguma coisa. Eu mesmo vou deixar mesmo o nível de Rav Gunner, então, vou mesmo parar aqui e vou deixar os 9 Rav Gunners aí. É claro pessoal, vamos ter que ser muito rápido para não estar a para praticamente a morrer. Vocês vão ver que eu vou estar a usar a canalização para aumentar sempre a vida que aqui um o é vocês não morrem é usar sempre a canalização de vez em quando para ter a vossa vida uh, uh, alta, é claro que o ref como tiram muito dano, aí vocês podem reparar pessoal que o... eu estou perdendo muita vida, literalmente, aí uma coisa tem atenção pessoal, você tem que ser rápido ativar a canalização para contra-atacar os Grave se não tiver canalização ativada ao tempo e o vamos matar rápido, então convém estar sempre atento à vossa vida e ativar a uh, ativar a canalização sempre, sempre rápido e claro ainda não, não apareceu aqui, fui lá derrubado, roubado, peço desculpa é mal às vezes quando isso acontece, opa caiu aqui ativar a canalização pessoal, olha a minha vida está a 300 pessoal, eu vou ativar, eu, eu ativei a canalização e literalmente a minha vida voltou outra vez ao máximo, volta a 900 que é original pessoal, ai Ok, isso está muito mal aqui, sempre a derrubar. Pessoal, essa build por acaso é muito boa. Espero que vocês gostem de tempo vão gostar dessa build. E também vão gostar da build que eu vou apresentar, na de, eu vou apresentar depois e de acabar aqui a matar os gagunner. Não terá muito faz sentido isto de matar eles mortos. Porque é uma chatiça. Uh, vocês podem reparar aqui lá em cima, no canto superior direito, está a aparecer uh, 30% de velocidade, que é pelo modo Akani Strike. Não o modo, modo mais o Strike pessoal. E aí pessoal, esta aqui foi a apresentação da minha build, build criada, levou 7 formas literalmente, levou muita forma, levou forma mais do que devia, okay? eu espero que vocês gostem, e pessoal não se esqueçam de passar no canal, que no, nesse caso no novo parceiro do Dark Gamer, do canal Dark Gamer, que é uh, a organização, Game Wireless Sport, ok? A Game Warriors Sport tem uma organização muito boa e também, caso quer, não se esqueça de adquirir mais informações no site da Game Warriors. E fica aí com o modo a build que não leva o Prime Fire Strike, nem sequer é leva o mods que na minha build não tinha, ok, pessoal? E até a próxima. Deixa o seu gosto.